Isso, tá decidido, não vai. Ives, olha só, eu preciso de uma palavra amiga, tá? De um incentivo pra minha vida. Ives, eu ainda tô com uns, sabe, pedaço de bolo espalhado pelo meu corpo dela. Acabou de fazer um ano e um mês, Ives. Você quer me separar dela já? Quem falou que eu vou separar ela você? O que você ser... tá fazendo é muito pior. Meu amor, a Mitch precisa ir pro colégio, pra poder a gente ter um tempo, ela também precisa estudar. Como que a gente vai fazer pra trabalhar? Ela é no colégio, aí a gente consegue trabalhar, pagar as contas. Lembrou? Não, tem a Maria. Olha só, Ives, tem a Maria. Tá? E. Maria. Olha só, deixa eu te contar um negócio. com a Maria. Eu não... É muita coisa pra administrar, Ives. É muita coisa. É homem, tá? É você é família, tá? É criança, é Maria, é empregada. Olha só, eu não tô com condições de fazer isso. Não, pera aí. Não, não. Não, pera aí. Eu vou ligar pro Ian, porque essa ideia foi dele, tá? E você não vai fazer isso. Peraí. Tá, você tá achando o quê? Que você vai tirar minha filha assim de mim. Ai, que você não vai. Tá, tá, tá. Só um minutinho. Só um minutinho ele não tá atendendo, mas o I então mesmo tá decidido. Tá... Olha só, não. Presta atenção escuta o que eu vou te falar. De uma vez por todas. Tá decidido. Amanhã eu coloco ela na colégia. Aí! Amanhã. amanhã. Ela. Ela vai. Ela vai, mas. Mas o Ian vai me escutar. Ah, mas ele vai. Tá, ele vai me escutar porque essa ideia foi dele. Peraí. A gente já se viu. Meu Deus, ainda bem que eu sou jogador, né, porque... Ai, que pique é esse? Que pique é esse? É, para! Ai, eu não sou jogador e tenho o mesmo pique, tá pensando o quê? É, tem que não, aguentar, Você tem que ser estudado pela NASA, né? Sabe que você não é o primeiro a me dizer isso? Hum, tá bom, entendi. <risos> quer água? Eu quero. Hum, que tu quer mais do que? Eu? É. Eu. Nem eu? nada, fica quieto. Para com isso, Hermes. Ai, velho. Ai. Vira sua. Ai! Para, Hermes! Eu, eu, eu quero dois litros de água. Tá dois. Aí, então. <risos> Nando! Gente? Nossa, agressiva. Ai. Oi, primeiramente que vá, que é a senhora sua mãe. Ei, amigo, como é que você tá? Você me ligou? Ah, tá, pode falar, o que, é que foi? Ah, da escolinha? Aham. Uhum. Tá, ah, tô te ouvindo. Aham. Uhum. Bebeu tá com sede, né? Muita sede. <risos> Sabe o que que eu tô querendo? Aham. Tem como você... Dá é um reflete aí, né? É aquele oh. famoso. Oh. Ei, ei, ei. ei. ei. A gente não vai saber como é Eu quero, você quer Vitor, eu sei É que comigo as coisas são diferentes, sabe? Não é tão simples assim Eu tenho uma vontade do caramba Um desejo muito grande por você Só que quando Chego lá eu travo É medo, angústia Eu não sei explicar, sabe? Eu tenho medo de te decepcionar Olha, eu li muito sobre sexo com caleirante na internet Fica tranquilo que eu vou saber te estimular direitinho E... Você não vai fazer sexo comigo. Não com o corpo apenas, mas com a cabeça. Vai ser fácil e simples. Só deixar que eu te leve. Será que eu posso conduzir a nossa noite, meu amor? A nossa primeira noite? Posso te fazer um pedido? Hum. Você promete não se decepcionar se eu não conseguir? Não vou. Agora, será que eu posso tornar essa noite inesquecível? Você acredita que ele nem deu as caras na empresa? Pra falar a verdade, eu não sei se eu agradeço ou se eu choro pra o como meu patrão Mas olha, eu passei no mercado, fiz compras, dá pra você fazer aquele estrogonofe que a gente tanto ama é, Henrique? Amor! Estranho. Ele não falou que ia sair hoje. se adivinha quem é. Gui? Não, peraí, peraí. O que foi? Caraca, essas férias na Austrália, hein? Era pra ficar 20 dias, ficou 4. Meses. Gui. Pô, mas só eu que fiquei com saudade, né? Mas saber sabia que tu ia vir aqui no mar, queria matar saudade Você tem cheio. Gui, a gente precisa conversar. O que, que foi, Matheus? Tá estranho? Tá frio? Tá distante? O que, que foi? Guilherme, a gente precisa conversar, mas em outro lugar, em outro momento. Cara, não vai rolar mais nada entre a gente. Me desculpe. Eu tô com outro cara. Calma aí. Então, você tá me dizendo que eu que era seu namorado, não sou mais seu namorado porque você tá com outro cara que é um novo namorado e eu de seu namorado fui promovido a ex? Pode isso, produção? É sério, Guilherme. O FU já deve estar tá chegando. Ele só foi buscar um pouco pra gente e é só isso que eu tenho pra te falar. Esse, esse cara tá aqui? Tá de sacanagem, né? Mete o pé daqui. Não por favor, Gui, não, não complica Vai as embora, coisas. cara. Vai embora. Gui, por favor, me escuta, não Mete complica. o pé. É isso mesmo? Vai, cara. Vai. Tem certeza? Antes que eu faça uma besteira, vai logo. Tem certeza? Filho. Tudo da puta você Bom dia, amor. Henrique, onde você passou a noite? Como você não passou a noite? Eu passo sempre. Na nossa cama, do seu lado. Henrique, não me faz de idiota, tá? Poxa, eu fui dormir já era altas horas da noite, você não tava em casa. Te liguei você não me atendeu. Rafa, eu cheguei tarde, mas nem tão tarde assim. Você tava dormindo tão bem que eu resolvi não te acordar. Sei. E onde você enfiou que não podia nem me atender pra falar isso? Os amigos meus me chamaram, tinha uma festa particular deles. E acabou que não deu tempo, foi tudo em cima da hora. Eu saí correndo e deixei o celular desligado. que amigos são esses, Henrique? Eu achei que você fosse ficar feliz, não desconfiado de alguém, Não tá desconfiado? De eu mim. só tô curioso. Tá. São os amigos meus, de longa data, a Marisa e o Otávio. Eles sabem você minha procura por emprego e resolveram me ajudar. Então me dando essas chance, e, aliás, aliás... Eu vou ter uma entrevista de emprego agora, graças a eles. Que bom, né? Tomara que tudo dê certo. É. Se tudo der certo, eu vou estar trabalhando nos melhores restaurantes de Panema. E vai, tá? Porque você é ótimo. Nem tanto, né? Eu sou um fracassado. não vamos falar sobre isso não, fracaçado, tá? Por, isso, por favor. Fracaçado. Vou te ajudar, então. Vamos fazer um quiz pro Rafael, tá? Vamos ver se o Rafael é bem inteligente mesmo, tá bom? Quiz do Rafa. Quem foi a pessoa que abriu o restaurante e em menos de um ano faliu? Ah, uma dica. Não responde ainda, não. Uma dica. Começa com em termina com o Henrique. Né? Henrique, olha só. Você tá procurando emprego uhum. na sua área, tá? E lembra do que eu disse. Caso você não encontre, eu posso te ajudar. A gente tem um cliente que tem um hospital. Olha que legal, você pode voltar a ser enfermeiro, meu amor. Se nada der certo na cozinha... Eu não quero! Eu não quero! Eu quero trabalhar no que Eu quero cozinhar! É isso que eu quero fazer! Eu quero cozinhar as pessoas! E eu tô surtando! Eu tô surtando! Eu tô surtando! Eu tô surtando sem dinheiro! Eu tô surtando sem emprego! Eu tô surtando com você, bancando a casa! Henrique, mas é a nossa casa! É a minha obrigação! Essa obrigação! Essa é sua obrigação! E eu? Eu sou sua obrigação também. Hum, Henrique, olha, eu tô muito atrasado, tá? O Ian me ligou, ele vai pra um teste, um comercial. Eu vou ter que sustentar o escritório todo sozinho hoje. Mas olha só, esse teste. Você vai. Vai dar... vai dar certo, você vai passar, tá? Eu preciso ir. No final do dia eu te ligo, tá? Pra ver se tá é tudo certo. Tchau. Idem. Eu também te amo muito, tá? Se cuida coisa me liga tudo seu lado, tá? Não esquece, tá? Lavar as roupas da Mite com água mineral. tá Pode pegar as garrafas lá do Ives na geladeira se você precisar, tá? Não tem problema. Enche o galão, tá? Eu não confio muito dessa água daqui não. Você tá, né? senhora, senhora. Senhora. Enfim, né? Você ferveu a chupeta em madeira que eu pedi? Fervi. Ferveu? Ferveu? Tá, porque eu também fico com medo de poder dar uma alergia, né, Aqueles uhum. micróbios, enfim, uhum. mas tem que ter cuidado. É. outra coisa, você etiquetou tudo que eu te pedi? Eu etiquetei. Mirti Bidegur de Castro, tudo né? Tudo etiquetado. Ótimo. Ah, o leite sem lactose dela tá na mochila, que eu te tá. pedi também? Uhum. É porque eu li que leite sem lactose é bom pra evitar gás, mas ela não é intolerante não, mas cuidado nunca é demais, é, né? é verdade. Ah, outra coisa, não esquece de pegar o casaco, tem que ser aquele com rosinha com lacinho na frente e um ursinho, tá? Mais um casaco? é maria mais um casaco porque não tá frio né mas vai que fica frio ela sente frio né Esse de cuidado nunca é demais é que já tem oito na bolsa né ah, oito. a gente bota mais um né bom mesmo é que ela gostando ah, daquele vou botar agora na bolsa tá? tá ótimo vai ficando lá com ela no quarto pra arrumar ela terminar de arrumar e a gente já sai tá bom Obrigado. oi maria bom, bom dia você. Bom. <risos> é assim ainda tá em casa uhum. okay. A gente não tinha uma reunião com o Matheus? Tinha, eu desmarquei. Você fez o quê? Ives, olha só. Calma, tá? É o primeiro dia da minha filha na escola de um ano em um mês. Tá? Eu preciso levar ela, eu preciso saber se ela vai se adaptar aos coleguinhas, à professora... Entendeu? Mas fica tranquilo. Você não fez isso, Nando? Eu fiz, mas calma, fica tranquilo que eu já remarquei a reunião pra sexta-feira, tá? aqui até lá ela já vai ter se adaptado aos coleguinhas, à professora, a tudo. E eu vou te falar uma novidade, eu dei um jeito de pegar o número da professora pra gente monitorar. A gente não sabe com quem a gente tá lidando. Você já era surtado, meu filho, mas você tá conseguindo me surtar junto com você. Aí, Ives, olha só, isso é você que tá falando. Outra coisa, tá? Eu vou de carro no seu carro com a sua filha. Eu já instalei a cadeirinha lá, acordei de madrugada, demorei umas quatro horas. Morri, mas passo bem, tá? Eu vou com ela e depois a gente volta juntos. E você se apropriou do carro? Eu não, meu amor, a sua filha. Ibs, outra coisa, vai lá dar um beijo na sua filha, tá? Pra gente, o papai número dois, também tem que dar um beijinho nela. Ah, então eu sou o papai número dois? Ives, mas é claro, não pergunto óbvio. Agora vamos lá, que a gente tem que se arrumar pra eu levar ela, tá? Meu Deus, gente. Tô pensando com quem eu tô deixando a minha filha, sinceramente. Hum... Achei que eu dormir mais um pouco. Ai, não, chega de cama, né? Eu já fiquei na cama há muito tempo e na realidade eu tô preocupado com a minha mãe, né? Pra saber se ela chegou bem lá no Canadá. Se é que ela chegou lá. Hum. Ela ligou, tá tudo certo já. Tá com a sua irmã e liga mais tarde. Hum, graças a Deus que ela chegou bem. Você me ajuda aqui? Hum. Deus, que ela já tá lá, tá bem. Tá preocupado com ela, sabe? É. Você não vai falar nada sobre a de ontem? Claro que vou, né? Você foi perfeito. Você vai fazer direito. Obrigado, você foi um Lorde. Chão. Eu... Também chão. Eu... Agora que eu já sei como é que é o caminho, eu vou querer outras vezes. <risos> <risos> Gosto assim. Hum. Eu acho que já tô atrasado. Deixa eu ir. Vou trabalhar uhum. e volto mais tarde. Hum. Você vai ficar bem? Tá. Deixei o almoço preparado para você, tá? Tá bom. Fisioterapia X3, não esquece que nem ontem. Sim. Tá? Não vou esquecer, pode deixar. Ó, eu vou ficar aqui, eu vou gravar alguns vídeos pro meu canal, vou perder tempo mexendo na internet. E depois a fisioterapia, eu vou passar amanhã tá bom? Tá, então eu espero pego lá. Tá. Pode ser? Fábio, me manda mensagem. Se eu tiver ainda por lá, a gente se encontra. Tá bom. Tá bom? E a gente pesado. Gente, eu tinha esquecido como sexo é bom. Um cadeirante transando. Já sei. Isso dá um vídeo. Vou falar agora. O pessoal, Bom dia meus queridos do blog dos ursinhos carinhosos Alguém aí também teve uma noite daquelas Que viu passarinho azul, verde, lilás, rosa, bege De todas as cores Ai, porque eu tive essa noite E eu vou contar tudo pra vocês Ai, Michelle! Ei! Ai, Michelle, também não precisa de gritar, que louca! Cadê? O que que foi? Não, é. é oi! Aham, uhum. não, Michelle, eu, eu sei, eu tô indo pro teste. Não, eu já tô a caminho. É, é que eu saí da rota da praia, tava tendo um acidente, manifestação, alguma coisa. O que que tem? Não, mas eu, eu tô dentro, tô indo por dentro por dentro do bairro, Michelle. Aham! Uhum. Ah! Tá, Michelle, louca! Pera aí, Michele. O... Michele, mas o teste não é 10 horas? Mentira! Gente, que mundo que a gente tá vivendo? A hora tá passando tão rápido. Meu Jesus. Tá, mas eu já tô chegando aí, calma. Tá bom, Michele. Não... Michele não precisa de. Michele, olha. Olha o coração, hein, gente. Vai me ter um. Uma arritmia aí, um negócio. Tá bom, já tô me maquiando no caminho. Eu vou ter uma roupa discreta porque eu não quero chamar atenção pela roupa e sim pelo, pelo talento. Tá bom, Michele, eu, eu vou desligar porque eu vou pegar uma via. Não sei, uma rodo. Via! Beijo, te ligo. Tchau! Tô chegando! Tô aqui! Beijo! Ai, faz pergunta difícil, não sei onde que eu tô. Cadê, gente? Peraí, eu vou pra onde? Se eu pegar por aqui, eu chego lá, né? Jesus, gente, eu tô perdido no Rio de Janeiro. Hum, hum, hum. Ficaram aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Nossa, gente, essa barba vai ficar legal no vídeo. Aí ah, esse anel, será que eu vou poder segurar o produto com o meu anel de casado? Hum, bem leite gaga. Cadê, gente? O teste! Alguém sabe onde que é, que é por aqui? Não tem uma placa, Jesus! Achei! Vamos estacionar! Nossa, não tem uma sombra no Rio de Janeiro, meu Deus! Deixa eu dar um... Gente, mas esse óculos ficou maravilhoso em mim! Misericórdia! Ai gente, eu uma pessoa! Mas você vinha aqui em casa? Eu nem sabia que você estava aqui no Rio, Yuri. O que aconteceu? Não, tudo bem. Eu só quero saber o porquê que você está falando assim comigo. Aconteceu alguma coisa com o pai, com a mãe? Yuri, você está me deixando preocupado, cara. Tá, tá tranquilo. Pode vir. Quando você chegar, só me avisa. Que aí ou eu vou ou você vem. Tá. Tá bom, então. O que, que o Yuri tá fazendo aqui no Rio de Janeiro, cara? E o que que ele quer falar comigo? Nossa senhora, menino, não te matei! Eu tivesse matado o tade de pé aqui? Isso gente, é grosso. Se tivesse falado, eu me carregava na sua cabeça. Tá, tá, tá, tá tudo bem? Já estar tá melhor. Vem cá, tu não enxerga não? Então, a, até enxergo, né? Só que assim, a, a gente não tem uma bola de cristal no carro né só um GPS assim a gente não consegue prever que você ia passar assim, se jogar na frente do meu carro eu né? é, é, deixa eu até ver se é uma gente peraí. Sabia... acredito que eu tô vendo isso ralou, ralou um pouco o joelho né mas ainda bem que foi só o joelho você não quer que eu te leve num num posto no hospital para quê Sei lá, rever a família, encontrar os amigos, bater um papo com os vizinhos, comprar meio quilo de carne... Palhaço. Não, menina vem cá, olha aqui, é, é sério, deixa eu te falar, é, é porque assim, eu Eu, eu, eu, eu tava devagar, eu, eu tava vindo devagar, numa boa, só que tipo, você entrou na minha frente do nada, foi, foi, foi... Foi, foi, foi louco assim, não, não deu tempo de frear. E, e eu tô querendo te ajudar. E, eu tô mega atrasado pro teste, mas eu tô oferecendo ajuda assim, só é, ajudar. Cara, você vai ajudar muito indo embora e me deixando aqui. Pode ser? Tô fácil, indolor. Tá ok, eu tô querendo ajudar. Desculpa. Tá bom. Obrigado, bom difícil. embora Cara. Ué! Não era cada um seguir a sua vida? Não era simples, fácil, ativo, passivo, indolor? Cara, desculpa mesmo. Eu tomei chateado e acabei te contando em você. Mentira! Sério, desculpa. Eu não sou assim não. Prazer, Guilherme. E ó. Então, tá indo pra um teste? É, pra um comercial. Pô, que bacana. E você tá chateado com o quê? Teve um pé na bunda. Nossa, mas. Gato desse jeito, sério? Obrigado pelo gato. Mas. É, teve um pé na bunda e. Tô chateado e. Eu acho que por isso a falta de atenção. Mas vem cá, vou indo nessa, não quero te atrasar mais. Valeu, boa sorte. Obrigado. Ô, ô, Guilherme! É. Você deixou cair isso? Que isso? Meu telefone. Não, não é isso que você tá pensando, pelo amor de Deus, é... é que aqui ó, tem as minhas redes sociais, tem o meu número de telefone, sei lá, vai que você precisa de alguma coisa, vai que o seu joelho começa a incomodar, afinal de contas eu te atropelei, né, não custa nada ligar, sei lá. Tá bom, eu te ligo que você me traz uma pomadinha. É. Tá. quem sabe. Desculpa mais uma vez, viu? Até mais. Tchauzinho em nasce? Até parece que eu vou ligar pra um cara louco feito esse Você jura? Uhum. Tá, então fica calmo, meu amor Deixa ele chegar aí Para de ficar pensando nessas teorias É, melhor, que aí você já fica sabendo tudo logo Aqui, eu tô ansioso Porque a gente tá quase na hora de começar o teste Tá, mas reza por mim Não, mas eu tô, eu tô rezando tem mais ou menos duas horas, moçada. Tá, fica tranquilo Vai dar tudo certo, meu bem Ó, conversa com ele, depois você me liga e me conta, tá? Tá bom Beijo, eu te amo, voz de trovão Tá Tá bom Beijo, fica com Deus. Ai, pelo amor de Deus. Ai! Ai, garoto! Olha aqui, se cai, quebra, você vai apagar o celular novo, tá? Vai besteira, vambora, tá hora! Não, olha só, Ninguém apareceu pra poder me falar nada. Eu não sei o que eu vou fazer nesse teste. Não precisa saber. Quando você chegar lá, você vai saber o que você tem que fazer. Ele vai te falar tudo, vai te falar o que você tem que fazer. Lembra do texto e é só isso. Tá. Vamos lá? Vamos, Vai trocar de roupa. Não, peraí, olha, olha só, é porque eu tô um pouco nervoso, mas assim, eu, eu, eu tô tomando um dado tranquilizante. Peraí, você tá nervoso? Tô. Mas e... Você tomou o mas... quê? Tranquilizante, tranquilizante, é aquele elefante? elefante. Puxu, Michelle, era o jeito. Senão eu seria um perigo pra sociedade e pra mim mas mesmo. você esqueceu mas... de deixar chamar. Eu não vou esquecer o texto, não tenho nem texto, eu não tenho o texto ainda, Michelle. O que eu faço agora? Qual é o próximo passo? Vai trocar de roupa. Mas não pode fazer assim, claro gente? Claro que não! Virou irmã da Projeto Anitta? Tá igual? Anda, troca, vai, rápido! Anda! Vai, rápido. Tô indo, peraí. Banheiro? Aqui. Vai, garoto. Tá, velho, vai Ai, cedo. Pô, tava com uma voz meio estranha no telefone. Nem sabia que tu tava aqui no Rio de Janeiro. se alguma coisa. Então é aqui que você mora com sua namoradinho? Como assim? Tô te entendendo. Precisamente pra mim não é. Já sei de tudo. Olha só, o que você faz da sua vida, onde você coloca esse teu pinta é pro irmãção. Mas desde o momento que você joga e mancha o nome da nossa família, isso afeta a mim diretamente, irmão. Que porra é essa? Que isso? Lê, irmão! Lê, Hermes! Olha o que você tá fazendo com a gente, Glória. Tá em todo jornal, Hermes. O seu caso contra o cara, irmão. A mãe foi parar no hospital, Hermes E o pai tá querendo vir aqui te descendo a porrada até você virar homem, porra Mas eu decidi vir aqui na frente, mano Pra olhar na sua cara E ver você me dizer que isso tudo é mentira Isso é mentira, né, Hermes? Fala, irmão eu, eu... Fala, porra! Escuta, cara. Não encosta em mim, cara! Não encosta, porra! Você não devia fazer isso com a gente, Hermes. Não devia, porra. É a nossa família, caralho. É as nossa vida também. Você pegava as meninas por quê, quando era mulher aqui, viado? Por quê, porra? Se agora você se pega com outro cara? Que nojo de você, Hermes. Que nojo. por favor... Por favor, irmão. Não quero saber de papo nenhum, não, Hermes. Olha só. Eu vou te deixar um papo, o um recado do pai. Você não volta mais lá na cidade. Só depois que ele morrer, Hermes. Sim, Hermes. Só depois que ele morrer. Pra ele não passar nenhuma vergonha por sua causa, irmão. Eu vou indo. Eu não quero saber mais de... de você, cara. Você morreu aqui agora, Hermes. É. A gente é irmão, cara. <risos> Espera! Somos irmãos, Hermes! É. Sim, <risos> somos irmãos. <risos> isso muda alguma coisa pra você? Eu não quero saber, brother. Se eu voltar aqui por causa dessas suas viadagens, eu te cubro na porrada, você tá me escutando. Agora você me deixa isso, eu não te meto -lhe a porrada. Irmão, calma! Sou viado de merda! Jogador viadinho! Você tá morto e enterrado pra gente, você tá me escutando. Posição, por favor Então não tem mistério, tá? Você vai ler aquele texto olhando pra essa câmera Isso, aí no final você pega qualquer copo de suco Dá uma bolada bem generosa Aí ah, não esquece de sorrir Combinado? É. Então vamos lá? Tudo ótimo Podemos rodar? Podemos Eu vou caprichar aqui, já entendi tudo, deixa eu te falar Chamando estampar minha cara ah, Nessas caixas de suco tudo que eu vou passar Silêncio, por favor uh. Luz ok? Câmera ok? Senão, 1, gravando! Nada como tomar de manhã um delicioso suco diretamente com frutas selecionadas que vieram do pomar, não é mesmo? E se essas frutas pararem aí na sua mesa? É isso que os sucos Mangaba fazem pra você! Eu, eu falei o nome certo, Manguaba. Ah, Manguaba? Gua... Ah, é, isso. isso. Posso seguir daqui? Eu tenho que fazer isso um Faz aí, tá ok. Ok. Posso? Por favor. Ah, é isso que os sucos manguaba fazem pra você. Levam a fruta, levam as frutas até a sua mesa. Então, vamos beber e vamos nos encantar? Ah, ah, ah, ah. Tô rindo. O ah, ah, ah. que foi isso? Que merda? Ah, peraí. Qual o sabor disso aqui? Esse sapato velho, tem gosto de bunda. Michel, Jorge, deixa, eu... deixa que eu falo com ele. Ah, depois você troca aí, pode trocar a lente, tá? tal, não sei o quê. Ah, que merda é essa, Maroto? Michelle, pelo amor de Deus, esse suco aqui, esse, esse negócio é horrível. Bebe isso pra você beber bebe isso, é uma merda, uma merda. Tudo bom? Merda, não interessa, é de mentira, televisão, faz de conta. Bebe, fica linda, faz um close e pronto. Não vergonha. Ah. vou te dar essa chance, não bota pra pagar. Desculpa, eu canso a pedir. Não interessa. Bebe essa merda. Vou pedir outra chance. É isso, isso. Tá, pede. Olha lá, Desculpa, ele vai fazer certinho agora, Tá, dá uma chance pra ele É tá. novo, indiferente Quero só ver, hein? Última chance Obrigado Vamos lá? Você não viu nada <risos> Tá, porque eu tô capaz. paz vai fazer agora? Se ele faz direito uh, Vamos lá Vamos, Vou fazer direitinho hum. Silêncio, por favor Eu, eu vou beber o outro Tá, fica à vontade <risos> Silêncio Take 2, gravando Dá pra como se deliciar todas as manhãs com o belo gosto das belas frutas colhidas dos pomares, não é mesmo? E se essas frutas forem selecionadas e pararem diretamente na sua mesa? É isso que os sucos manguava fazem, levam o sabor das frutas até você. Beba e se encante! Maravilhoso! Ah, desceu! É, é, que, é que esse aqui tá pior do que o outro. Michele, ah, assim não dá, pelo amor de Deus. Você não falou que ia trazer um ator sério? Jorge, mil desculpas, é, é, é que ele não tá preparado. Eu pensei que ele tivesse preparado, desculpa. Da próxima vez isso não vai acontecer, tá? Me desculpa mesmo, tá? Eu vou trazer outro ator, fica tranquilo. Tudo bem, Michele. Só que da próxima vez você seleciona melhor o seu casting. Tá. Você é muito demais pra andar com esse tipo de ator? Hum, tá. Ô, Jorge! Chama outro ator, vamos cancelar isso aqui. Você Estúdio tá... liberado. Bernardo. Cancela bem. Obrigado, Jorge. <risos> Olha só, Michele, É que eu, na verdade, eu. Não, eu... não, Decepção é o nome. Pega suas coisas e vambora. Anda, vai. Vai, vai, vai, vai, vai. Calma, Michele, é que tá ruim, poxa. Ah, tá, tá, tá ruim. Eu sinto muito. Tá, sinto muito. Eu pensando que não estava preparado. A já ficou seca, gente. Por que não bebeu aqui, meu Deus? Isso aqui. Uhum. Gente do céu! O que, que é isso? O garoto tá doitado do menino! Joyce, quem é a Joyce? Joyce, vem aqui! Bebe essa merda aqui! Cancela essa porra! Manguada, manguada se do inferno! Esse. Nossa, que gosto horroroso! Eu não vou. Eu vou jogar isso fora. Não tem nem lixeira aqui pra jogar isso fora. Deixa. Ian, yeah, toma certo! Vamos embora daqui! Eu posso fazer pipoca. Pelo menos isso eu sei fazer, né? Gente, o Henrique não te ensinou a cozinhar ainda? Ah, depois que ele fechou o restaurante dele, dá pra contar nos dedos quantas vezes ele foi na cozinha preparar alguma coisa. Pra uhum. te cortar o coração. Ô Rafa, vem cá. Ele não pensa assim, conseguir nada em outra área? Infelizmente não. Mas eu até entendo, sabia? É igual você, sabe? Ama atuar. Uhum. Ele não se enxerga fora da cozinha. É a vida dele. Você, por exemplo, é meu chefe na empresa do seu pai por protocolo, né? Porque já tem um mês que você não dá as caras lá. Cala a boca, Rafael. Para, não conta. Me esconde, me camufla. Pelo amor de Deus, minha coberta, tá? Não fala nada. Nem... Eu vou aparecer. Eu vou uhum. semana eu vou aparecer. Eu tenho que ir lá, menino, porque eu, eu, eu preciso de bater ponto, né? Porque meu pai me deu aquele raio daquele cartão de funcionário. E o dia que ele chegar e pegar o meu cartão e ver que tem meses que eu não apareço lá, ele vai pegar aquele cartão e vai tapear a minha casa. <risos> e eu vou ficar devendo hora pra casa, pelo menos 4 anos de hora pra fazer minha casa. <risos> Ai, Sério. É. E é por isso que eu não repreendo o Henrique por não trabalhar fora da área dele. Mas nem deve, tá? E ó, vou te falar, viu? Logo, logo pinta alguma coisa na área dele. Eu tô de olho em tudo. Todo mundo que eu conheço tá falando, dá um trabalho pro Henrique. Tô até ameaçando. Já teve um cara que falou, não vai dar não! Você vai ver, morre em sete dias. Arrendei! <risos> Mas deixa eu te perguntar, amigo. E o Hermes? Amiga? Ah, tava aqui até pouco antes de vocês chegarem. Ah, hum, bem, que, que loucura. Vocês acreditam que ele me ligou falando que tinha um irmão, que ia vir aqui, eu queria encontrar o um irmão? Gente. Eu nem perguntei nada, Primeiro, porque eu nem sabia que Hermes tinha um irmão, que eu tinha um cunhado. Não sabia. Na minha cabeça, a louca era Hermes, a mãe e o pai. Uhum. Mas agora é Hermes, a mãe, o pai e o irmão, que veio de Lost, não é possível? <risos> Sério? <risos> Oi, mas vem cá, o Hermes ele vai fazer teste para aquele time de base é... da primeira divisão que fala, gente? Não sei. É, que... é isso mesmo, é, isso aí. Que ele vai fazer nó, tá feliz, tá animado, graças a Deus. Também tadinho, tava precisando, né? Passou um ano meio difícil, meio triste com o mundo, achando que nada era certo para ele. Mas aí assim, agora o treinador, é aquele mesmo treinador de uhum. time lá, tá treinando um time aqui perto de casa, dá pra ele treinar e voltar pra casa. Tá animado, tá tentando, assim, né? Fazer as coisas direitinho e parece que se gostarem do futebol dele, vão levar meu voz de trovão, aquele par de coxas maravilhosas que eu montei barraca duas semanas lá, ah, pra ah, jogar no Paraná. E é? Aí, que é, aí eu vou falar. Antigamente eu não queria que fosse pra longe, não, agora eu tô torcendo pra que vá. Ele precisa, e eu, eu vou dar força, porque é o sonho é dele, é a vida dele. É eu preciso mesmo. estar junto, gente, não tem como. É isso aí, vou baixar no Paraná, amor, é. e vou chegar lá de salto, 15 agulhas. Mentira, é. meu Vamos é. Todo mundo, então. Tá é, louca, é, Mirella, é. fica quieta. Eu só quero viajar também. Hum, quer viajar, viajar, ah, mas a vai pra China, pra Disney, Paraná do outro lado do, do, do hemisfério, não, tá doida, é. geográfica. É louca lá, cara é. dela. É, gente, foi um ano difícil pra todo mundo, né? Ai, gente, foi um dia difícil pra mim. Vocês acreditam que hoje foi o primeiro dia da Mirti na Escolinha? Hum. Gente, mas é tão difícil se separar de alguém tão pequenininha como ela. Ai, a doida que é louca aqui, ó. me mandou mensagem me xingando porque foi minha a ideia de, de botar a criança na escola. Amor, ah. graças a mim a criança vai ser um ai, alfabetizada, ai. intelectual, hum. inteligente, vai ter um futuro. Começou a ser alfabetizada pequena, porque Nando foi alfabetizado o quê? com 20 anos, Mentira, entendeu? mentira. Até hoje não, não, não domesticaram uma criança. Ah, olha só. mas foi, foi sua realmente, mas não podia esperar um, dois, três, quatro, cinco anos quando ah, ela estiver um pouquinho não. maior, quando ela estiver menos dependente. Ai, olha a mentalidade não, essa criança vai sofrer, Essa criança vai sofrer bullying do próprio pai. Do pai um. Do pai um é o Ai, que meu Deus! Nossa, senhora, a maturidade desse casal, né? <risos> a criança passa a boneca da mão dela. Calma, gente claro, claro. Calma, calma, calma. Calma. Eu isso com você. Logo, logo você vai agradecer por ela estar na escola, tá? Ai, hum. gente, eu tenho uma coisa pra contar pra você. Opa, hum. fofoca, já quero, já gosto, Jota! Não é bem uma fofoca, tá? É sobre mim. Hum. Hum. Então partilha, querida. Depois de idas e vindas, uh -huh. sabe, muitas tentativas frustradas, mais de um ano sem... Sem Sabe né? o quê, né? Não, não, não, sei não, sei não, não, não. fala! Ah, é. Eu não sei. Depois de muitas tentativas, uhum. de tentar, eu consegui dar um trato lá no negócio. Aí. Que Ai, negócio. gente, vocês sabem, né? Não. Quê? Eu e o Vitor, a gente conseguiu, a gente transou! <risos> Mentira! <risos> <Maravilha. Sério? risos> Puxa, conta pra gente, vai! E aí, então? então, foi meio. Estranho, sabe? Eu ficava muito concentrado naquilo, ah. não eu conseguia entender muito. E eu vi que a fisioterapia não precisava muito, sabe? Parei, eu tava dando é né? Porque a pena não mexe. É, a fisioterapia, assim, não, não, não funcionava muito. Mas a... Gente. Gente, o que que foi? Não ó. Max, você não percebeu o que você acabou de falar? Você falou que tá fazendo cócega. Senão que a sua sensibilidade tá voltando! Se você tá sentindo cócega é porque as suas pernas estão reagindo! A fisioterapia tá dando certo! Isso não é o máximo! Marcos! É sério, as suas pernas! <t radio> tá Prazer imenso, é uma, uma pena a Michelle ter ficado presa na reunião e não poder te atender. É, é, não. Uhum. não, com certeza, vou dar o seu recado. Pode deixar, foi um prazer, tá? Tchau, tchau. Cadê? Ai, graças a Deus, chegou. Encheu o saco? Nossa, olha só, não tá com cara de que vai dar sossego, não, hein? Ah, mas ela vai. Ela vai... Eu vou ligar pro Orlando. Ele vai me tirar ele de sufoco, nem que eu tenha que dançar nua em cima da mesa dele. Que não é nem jogo. Agora eu vou ter que arranjar o um telefone pra ligar, porque esse dia não liga há séculos. Eu vou... Vou na sala da... Eteuvina tá aí? Tá. Vou na Eteuvina. Vamos lá, liga pra eles. Vem, Bé! Oi, querida. Safira, tudo bem? faz pra mim, irmão, me ligar. Não, é que eu tenho que contar uma novidade pra ela. Não, não é nada demais. Só ela não diz nada. Eu quero ser a primeira a dar essa notícia pra ela. Mas, eu tô voltando pro Brasil. E aí, nada? Nada. E aí? Ela deu alguma desculpa? fugiu de novo? Antes fosse, né? Dessa vez até consegui ficar cara a cara com ela, mas ela tá irredutível. Não quer nem escutar minha proposta. Ela falou que a escola não está à venda. E agora? O que a gente vai fazer? E agora? E agora que eu vou ter que pegar pesado com ela, né? O tempo tá se esgotando, Mauro. Eu tenho que apresentar um imóvel pra consultora, senão a gente vai perder rios de dinheiro. Tá, mas não é melhor a gente procurar outro imóvel, sei lá? De jeito nenhum. Eu quero esse, Mauro. Eu vou conseguir comprar, tá? Custa o que custar. Agora vamos. Me leva pra casa, eu quero almoçar. Fica tranquila porque a tarde eu tenho uma reunião. E alguma notícia do Saulo? Se aluado do meu irmão, eu resolvo depois. Agora vamos. Me leva pra casa. Vamos. Ai, Marcos, mas você podia ter contado isso pra gente antes, né? Mais ah. tempo. Uhum. Uhum. Rafa, eu sei, eu sei que eu podia, eu podia ter falado pra vocês, mas eu não queria ter criado falsa expectativa em vocês, sabe? Eu precisava disso aos poucos. Na realidade, já tem um tempo que eu venho sentindo os meus movimentos, bem de leve. Uhum. E eu venho trabalhando isso, meses após meses. E olha, ainda vou contar uma coisa pra vocês. Eu até consigo já ficar em pé, meio que me segurando, Nossa. me apoiando. Eu consigo dar alguns passos ainda, é muito cedo. Ah, nem falou isso pra gente. Ai, Marcos, Calma. isso é maravilhoso, isso é o máximo! Não tem uma es... notícia melhor pra você ter dado pra gente, amigo. Eu tô tão feliz, mas tão feliz que nada e nem ninguém me estraga essa felicidade de verdade, você merece, merece voltar a andar logo. E é isso aí, Marcos, daqui a pouco você vai estar correndo por aqui com a gente, ah, lá embaixo, é em todo olha. lugar, e eu mal posso esperar pra isso acontecer, gente. Ah, que delícia. <risos> Como você um filme? Eu Sabe, aproveitar que a gente tá aqui, todo mundo junto, ultimamente isso tem sido tão tão raro, tão é, difícil. É eu só preciso ligar pro Henrique, tá? Ele foi pra uma entrevista hoje, eu preciso saber como é que foi, tô super curioso. Hum. Bom, eu tinha que buscar a Mirtes. Mas, como o Ives me proibiu, aliás, <risos> ele me ameaçou caso eu fosse buscar. Por que será? Fica ah, quieto, é, né? Não fiz nada. Hum. Bom, então, por isso, tem umas horas a gente pode ficar junto, assistir filme, fazer muita bagunça. Tá ótimo. Então, vocês escolham um filme. Rafael vai botar seus torres culinários e faz a pipoca. Eu vou aproveitar hum. rapidinho enquanto vocês escolham. Eu, eu vou só tentar... Fazer contato com o Hermes, porque não falou se encontrou irmão, se tá com o irmão, não mandou nenhuma notícia, não mandou nada. Eu, eu vejo isso aqui e a gente tá, assiste, tá. tá? Gostei da ideia aí, do filme. O, tá. Oi, Ana, é, mas você controle hum. remoto pra eu ligar e já ia ir vendo alguma coisa? Ah, É... Quem é meu controle? Tem que procurar. Aqui, faz o seguinte, procura. Procura no banheiro, no quarto, qualquer lugar. Porque semana passada, louca, eu botei o controle dentro do... Do do congelador, ai, <risos> mas eu, eu coloco as coisas e não percebo, não senti. E ainda eu, tá funcionando? Tá funcionando perfeitamente, tá eu, eu tirei igual um picolé, entendeu? Mas na hora que eu liguei, amor, a, a Elsa veio e falou "França, e falei, Vai, procura, vai, vou mandar uma mensagem pro Hermes, espera aí, ai, gente. calma aí. Tá um bem. Rafael, acha o filme, hein? Pode deixar. Pronto, agora é só esperar o Danatino me responder. Olha, yeah. achou o controle? Achei, o controle daqui, tá mas que é isso? Não sei, deixa eu ver. São notícias do Hermes. Aqui, aqui. Não sei se também tá falando. Peraí, peraí, deixa eu ver isso aqui, calma aí. Gente, nossa, são notícias falando da sexualidade do Hermes. O quê? Hum. Ai meu Deus, E é pra ajudar. Isso é lá do cidade. Ai, isso é lá. Olha aqui, é lá da cidade dele. Ai. O Hermes não queria que a família dele ficasse sabendo de nada E agora, pelo visto, a cidade inteira sabe Ai, gente. Não, tá na cara O irmão dele veio aqui Foi o irmão dele que trouxe isso Ai, não, gente, não vou esperar mensagem nenhuma. Dá licença, eu vou ligar pro Eric. Calma, é amigo, calma calma, calma, calma, calma. Não, calma, talvez o irmão dele venha pra cá só mesmo pra, uhum. sabe, para ajudar uma força pra ele. Claro. Tô tudo certo, fica tranquilo. Claro, acelerando. aham, tá pedindo calma pra mim, logo pra mim. Mas, claro. Gente, vou ficar calmíssimo. Vou fazer yoga aqui no telefone, quer dizer? Que gente, calma, não, mas vem não. cá, por que será que o... esse jornal tá publicando essas coisas? Pelo mesmo motivo que o Vinícius perturbou a gente. Pelo mesmo motivo que esse povo não tem o que fazer. Fica querendo saber o que, que o cara faz, o que, que o cara dorme. É melhor eu ligar pro Hermes, gente. Eu vou ligar e tá tudo tranquilo. Peraí, é rapidinho. Ah, tá. Ai, Hermes, me atende. Ai, Hermes. Tava bom demais pra essa verdade, né? E olha tanto de notícia, tanto de matéria. Tem muita coisa. Não muito é. jornal. É, olha se eu fosse o Hermes. Eu processava eles por conta disso, tá? Isso é invasão de privacidade. Resolvido. Falei com o treinador, o Hermes tá lá, tá terminado no quarto, lá na concentração, não quer ver ninguém, tá meio nervoso, meio, meio triste, com razão, né? né? Faz o seguinte, escolhe o filme, fiquem aqui, eu vou lá, troco de roupa, busco ele, a gente volta e vai ser até bom pra ele, é bom que eu trago ele correndo pra casa, ele assiste filme com a gente, esquece isso. Então ah. eu vou com você. Não, não, Rafa. Fica aqui, tá tranquilo. Eu vou, o clube agora é aqui pertinho. Dá pra ir andando, eu pego ele, a gente volta. E vai fazer bem pra ele. Eu, eu, eu troco de roupa, eu, eu mando notícias. É molezinha, tá? Escolhe o um filme, faz a pipoca. Eu já volto com o jogador, tá? tá já ver. volto. Ah, já. Traz amigos, ele. demora não. Traz ele pra cara de volta. volta. Tá beleza, beijos. Tá. A gente nunca viu assim. Você conta que a gente não sabe o que aconteceu. É, ele.. Aconteceu com os problemas de família, é complicado. Só não queria que ficasse sabendo, que desse alarde. Eu tava pensando que. Se tivesse uma forma de eu entrar nesse quarto, uma chave pra abrir essa porta, eu. eu entrava, eu levava ele pra casa sem ninguém perceber. Tá bom, beleza. Eu vou lá pegar a chave que ela não tá comigo. Já volto. Já volto. Ai, minha voz de trovão, calma que eu tô aqui, viu? Eu vou entrar nesse quarto, eu vou te pegar, rapidinho eu vou te levar pra casa. A gente vai dar um jeito de processar o Jornal do Clube sobre você. A gente vai dar um jeito de viajar, esquecer isso tudo. E eu vou fazer meu pai pagar um clube pra você jogar, você vai ver. Vai ter que patrocinar. Ah, se vai. Aqui, eu peguei a chave. É vou ficar aqui pra não deixar ninguém subir, pra não atrapalhar vocês dois. Obrigado. E queria te pedir um favor, cara. Tira ele de lá. Pô, o cara tem um futuro promissor nos campos de futebol. Tá bom? Beleza. Aí. Bloco 2, 406 Vai lá. Tá. É... Pra cá? Pra cá. Tá ok. Eu já volto com ele e te devolvo a chave. Beleza. Beleza. Como essa noite Fim dará O sol então Rebrilhará. Estou pensando em você. Onde estará meu amor? Será que vela como eu? Será que chama como eu? Será que pergunta? I said